É do Sul Olívio também, é o Olívio eu passei lá. Passou lá? É. Entrou, conseguiu entrar? Não. Mesmo assim, é difícil porque é. ele está da cama de no sofá. Sofá na ah. cama, assim, as duas posições. Ah. E, e a gente fica constrangido também porque a gente anda um pouco, é. talvez pode acontecer alguma coisa, da gente visitar e ele tem um problema e é. a gente fica com a consciência pesada, né? É. Então a gente, agora você está no meio da rua, a gente chega aqui, para e conversa. Para e conversa, não é verdade. A Tem rua é coisa. pública? <risos> é. É. Mas é bom é. o tal de rua, né, é, é bom. A gente conversa com os amigos, é. encontra a é. gente. Aí, ó. Ela e ali é a mãe daquela menina que desapareceu. Qual é essa que está? De... A, é. a Vera. A Vera? É. A Vera. Aquela só filha, a, Sofia, a, Sofia, a Sofia, que é de... Ah, da menina minha. É minha Cê, o senhor viu? Você viu a reportagem? Eu, eu vi, você está falando, mas não é, Quantos anos ela tinha? É, que ela fez 44. 44. É, dia tem, 15, de, 15 de dezembro. Ela tem duas filhas já, é casada. Aquela uma que saiu lá na... Que sumiu lá em Franca dia 15 de dezembro. E não achou? Graças a Deus, louvado Deus. Ela ficou dois dias e duas noites fora. Ela foi lá e ela, ela apareceu é. do norte de pé. E ficou perdida? Não, eu tava andando. Né? É. É. Ela fala que foi Ela queimou tudo, né, velho? Queimou tudo. Aí um caminhoneiro, acho que deu carona para ela, ela. né? Ela pegou uns carona, ela fala que foi, mas não dá nem tempo. Se for parar e pensar, não dá nem tempo. É. De ela um queimou carro. com o quê? Sol. Ah, andando? Sol? É. Ah, mas você sa saiu até é. no jornal, o senhor não viu? Saiu no jornal, você é. viu? É, eu sou ruim de, de, de jornal, rapaz. Então. Se, é... Quer ver? É? Você tem ela aqui é. no Facebook, quer ver? O marido dela, ele... É japonês, ele, ele é trabalha na Guarda japonês, Municipal. Trabalha na Guarda Municipal. Lá em Franco? Marcelo. Miura. Marcelo Miura, lá. Ah, eu sei quem que é. Sabe quem é? é. Sei.